Só que eu tomei a Coronavac. São é. 28 dias. Doeu? Essa a tomada, minha foi tranquilo. Imagina. Não é teve da, efeito falaram nem. Falaram que ia é dar efeito colateral. Rogério, eu não virei jacaré. Exatamente. Agora eu virei leão, amigo. Ah! Virei leão, virei leão. Agora eu queria, eu queria voltar na linha do. O maluco do tempo. não dizia que ficava jacaré? É. Pois é, deu errado, eu virei leão. Exatamente. <risos> e, e, e, e, e tem gente agora que é sommelier de vacina, né? É, mas não pode. A galera, ah, porra. Não vai tomar a vacina. Toda eu, vacina. Eu quero que é vacina. A é boa. É. Ah, Se está aprovada quero tomar pela Visa, vacina. é boa. É. É, ah, eu vai só vai. quero a vacina. E tem uma que é uma dose só, né? Um amigo meu tomou uma que é uma é dose. Da só Jensen, Da Jensen, do laboratório Johnson. É. É. Da Johnson Johnson. É. Mas tem pouca dessas. As outras vacinas são ótimas. A Coronavac é excelente, a AstraZeneca é excelente, a Pfizer é excelente, a Jensen também, mas a Jensen tem muito pouco. É. Então, você vai ter dificuldade para encontrar. Não pode ficar fazendo seleção de vacina. Toma a vacina. É, toma vacina. E você não. precisa estar vivo. Você precisa